Bem-viva! Cá estamos para mais um BMC Moment, um momento de partilha de conteúdo relacionado com marketing e gestão. E no decorrer do tema abordado na, no episódio anterior, sobre o processo de decisão de compra, hoje vamos falar sobre mais três elementos que têm influência sobre o mesmo. Que é se o processo envolve grande, o nível de envolvimento, a complexidade da decisão e as influências. São três elementos que temos de ter em consideração ao analisar o processo de decisão de compra dos nossos clientes. No que diz respeito ao envolvimento, se a oferta que estamos a realizar conduz a que o nosso cliente tenha um grande envolvimento ou não, exemplo muito simples, Estivemos a falar de uma compra de um rolo cozinha, o envolvimento é quase nulo, mas, por exemplo, e como é o meu caso, se estivermos a fazer numa compra de um motociclo, de uma mota, o envolvimento vai ser bastante grande porque há aqui uma paixão inerente. Portanto, temos de ter em consideração o envolvimento do nosso cliente para com a oferta para qual se depara. Em segundo ponto, a complexidade da decisão. Se é algo que rapidamente toma uma decisão e é simples, ou se de facto tem aqui outros fatores a ter em conta. O exemplo que eu estava a dar, qual é a complexidade, decidimos um rolo de cozinha. Ok? Página, folha simples, folha dupla, com cor, sem cor, pouco mais passa do que isto. No caso de uma moto, eh, estamos a falar de estilos de condução, de estilos de moto, da finalidade a que se destina e para além do investimento em questão, que também acaba por aumentar aqui a complexidade. E por fim as influências, É que as influências podem ser de dois tipos. Ou pessoais, na lógica das percepções e atitudes, do estilo de vida ou até demográficas, ou a nível social, da cultura, da classe social em que se enquadram, de líderes de opinião que seguem ou até da própria família. Como tal, num processo de decisão de compra, para além dos elementos que falámos no último episódio, é fundamental que também tenhamos em conta quando estamos a analisar qual o grau de envolvimento da parte dos nossos clientes para com a nossa oferta, se a decisão que têm que tomar no momento da compra é com maior complexidade ou não, e que influências poderão existir que podem ou não levar à aquisição da nossa oferta. E este foi o momento de hoje. Mais três elementos a ter em consideração no processo de decisão de compra. Mais uma vez, conto com as vossas opiniões, partilhas, questões, sugestões de melhorias e encontramos no próximo momento. Até já!